Graça e paz, igreja, é com muita alegria que novamente estamos reunidos para compartilharmos o estudo da palavra nesta segunda-feira. E hoje faremos menção a um título que Deus colocou no meu coração após ler o texto que foi proposto e o nosso áureo se encontra hoje em 1 Reis no capítulo 19 de 1 a 14 Mas antes de entrarmos propriamente no texto da palavra O qual nós iremos descorrer a mensagem que Deus programou E eu peço que você já vá abrindo a tua Bíblia no texto referido Eu gostaria de orar com você e pedimos a direção do Espírito para que ilumine o nosso conhecimento neste estudo da Palavra. Convido você então a fechar os teus olhos para darmos assim início a este estudo. Soberano Deus, nós nos colocamos na Tua presença e pedimos a Tua direção em todo o tempo que nos oriente, nos instrua, nos dê entendimento. Para absorvermos tudo o que será dito acerca da tua palavra Nesse momento em que nós estaremos lançando as redes Sob a tua palavra, no mar do nosso coração Que a nossa alma possa ser capturada pela sabedoria que vem do alto E encontrar morada em nós e que tudo que for ouvido possa gerar Senhor, frutos de crescimento na fé em nossas vidas fica conosco no nome de Jesus amém amém como dissemos igreja hoje o estudo que Deus inspirou para que nós compartilhássemos com a igreja Diz respeito a um tema muito pertinente nos dias atuais Outro dia conversando com uma irmã aqui na igreja Nós falamos um pouco a respeito deste assunto E eu quero então compartilhar com vocês e quando eu estava pensando no título para este estudo, debruçado sobre a Bíblia, orando pedi a Deus que me desse uma palavra que pudesse impactar o coração de cada um de nós. Que nos fizesse pensar a respeito deste estudo e naquele momento o Espírito Santo colocou dentro do meu coração de uma forma muito clara o título conhece-te a ti mesmo então parafraseando uma palavra que um filósofo na antiguidade disse Sócrates ao dizer conhece-te a ti mesmo, ele estava propondo uma viagem introspectiva rumo à consciência e à sua capacidade interpretativa. Porque se o que procuras não achares primeiro dentro de ti, não acharás em lugar algum. O filósofo entendia que as pessoas precisavam pensar por conta própria. E pensando sobre tudo isso, a gente percebe que o mundo ele está em constante transformação. Os novos conceitos, atitudes, a nossa maneira de pensar e agir, elas sofrem influências externas o tempo todo. A nossa intenção nesse estudo é ajudar você a se aproximar dos textos bíblicos, expondo o conteúdo de uma forma simples, com explicações seguidas de exemplo para auxiliar a compreensão. E ao pensar sobre a forma como esse estudo deveria ser ministrado Deus foi de uma forma muito clara Elaborando Cada parágrafo desse estudo E eu comecei a pensar Que no período da necessidade Nem sempre orientada que as pessoas vêm buscar a Deus como o último recurso já acionando no modo urgência aquele botãozinho de socorro é que nós percebemos a, a proliferação de fantasias e crendices num sincretismo religioso que deturpa a sua doutrina a falta de base para a fé Faz com que a busca pelo sagrado Ela seja permeada por uma Personificação de desejos pessoais Por exemplo Eu vou buscar a Deus porque Eu quero uma casa nova Um carro novo Um trabalho melhor Eu estou com problemas financeiros E numa distorção irracional As pessoas ficam dando ênfase A misticismo e superstição O que é misticismo? O misticismo é algo que tem relação com a religiosidade Entra naquela esfera em que a pessoa Diz ter uma relação íntima e direta com a divindade por exemplo, eu tenho lá o meu santinho pendurado numa parede ou em cima de uma cômoda e aquilo que eu quero eu vou lá e acreditando ter essa relação íntima com aquela divindade, eu acabo tentando colocar um diálogo que seja, no mínimo, sensato. É uma doutrina mais baseada no sentimento e na imaginação do que propriamente na razão. E a superstição é aquilo que nós podemos dizer que é a crença baseada no senso comum. Normalmente ela está relacionada a um pensamento mágico, e ela pode influenciar diretamente a sua vida. Por exemplo, aquelas pessoas que acreditam que quebram o um espelho, vou ter sete anos de azar. E é nestes contextos que nós podemos perceber a confusão que nós encontramos a respeito das coisas espirituais na atualidade. Infelizmente, dentro do seio das igrejas Isso é muito comum E aí nós nos perguntamos Muitas vezes o porquê Deus deixa de agir de uma forma Mais dinâmica e contundente Nas nossas vidas Dentro da igreja e o Espírito Santo começou a me direcionar estas questões e as respostas. Então ao escolher o título, conhece-te a ti mesmo, eu gostaria que você pensasse, nesta segunda-feira, como você tem, de fato, se inserido nas coisas de Deus, a forma como você tem agido Diante de todas as coisas Agostinho Na busca experiencial de Deus Ele disse Te procurei nas filosofias Mas também não te encontrei Então quando voltei Para dentro de mim Aí tu estavas A razão Ela é a chave para qualquer descoberta da vida. Paulo já dizia. Na carta aos romanos no capítulo 12. Seja o vosso culto um culto racional. Não que você não vá vir ao culto. Você não vá extravasar as suas emoções. Mas ele está dizendo que as suas emoções devem ser. E podem ser extravasadas. Sim. Sim. Desde que você compreenda, pela razão, o porquê você está fazendo tudo isso. Então nós faremos hoje uma reflexão sobre como nós temos administrado o nosso crescimento na fé nestes tempos modernos de transformação social e cultural, aonde mudanças de comportamento têm sido exigidas e impostas através das leis éticas e morais pela sociedade. Nós sabemos que hoje a sociedade ela tem se movimentado até de uma forma muito estranha no seu comportamento. As chamadas inclusões que vêm de uma forma avassaladora, elas vêm impondo mudanças no comportamento e aí o comportamento cristão acaba chegando naquele momento em que ele precisa ser revisto ele precisa ser definido e mais do que tudo precisa ser aplicado então, como cristão, se eu acabo me moldando a estrutura, a forma estrutural em que o mundo tem se direcionado, eu acabo sendo engolido por esta sociedade. Até onde todas estas questões têm de fato impactado de forma Positiva ou negativa Influenciado O meu relacionamento pessoal Com Deus Como está preparado Para enfrentar As situações do dia a dia E a confiar em Deus Apesar das consequências Tendo a certeza de estar no centro Da sua vontade Como disse Davi no Salmo 118,6 O Senhor está comigo Não temerei o que me pode fazer o homem naquele momento em que ele finalmente conquistou a posse do seu reino e convida os seus amigos para celebrar e agradecer a bondade e a misericórdia de Deus reconhecendo a sua soberania lembrando também as palavras de John Owen que foi um teólogo do século XVII que disse quando o coração é lançado realmente no molde da doutrina que a mente abraça quando a evidência e a necessidade da verdade permanecem em nós, quando não somente o sentido das palavras fica em nossa mente, mas também o sentido das coisas permanece em nosso coração, quando temos comunhão com Deus, na doutrina pela qual contendemos ou lutamos, então somos protegidos pela graça de Deus, contra todos os ataques, dos homens a Bíblia ela ela ressalta uma série de acontecimentos históricos pelos quais Deus se faz conhecer a fala de Deus através da fala humana foi característica no profetismo israelita sempre sempre da seguinte forma, veio a mim a palavra do Senhor. Quando o profeta dizia que veio até ele a palavra de Deus, significava que de alguma maneira ele havia sido tocado para transmitir algo importante da parte de Deus ao povo. E voltando então ao texto áureo, e Deus colocou o nosso coração após essa breve introdução eu quero comentar a respeito do rei Acabe Jezabel e o nosso personagem central Elias há um determinado momento em que essas três figuras seus caminhos se cruzam e essa história que é narrada na palavra em 1 Reis, no capítulo 19, o qual nós discorreremos a partir de agora, antes nós precisamos entender o que levou ao desfecho dessa história descrita no capítulo 19. Então eu convido você a ler no capítulo 18 primeiro nos versos 21 e 22 que fala sobre aquele momento em que Elias e os profetas de Baal estão no monte Carmelo diz assim a palavra de Deus então Elias se chegou a todo o povo e disse até quando cocheareis entre dois pensamentos se o Senhor é Deus seguiu, se é Baal seguiu Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo, Só eu fiquei dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Acabe, ele... Quando a palavra fala sobre a narrativa da sua vida, ele, ele é descrito como alguém que no âmbito político ele era respeitado tanto pelos seus aliados como pelos seus adversários. Entretanto, no aspecto religioso, foi um homem extremamente infeliz, deixando... Que o sincretismo e o paganismo ganhasse força entre os israelitas. Num casamento com finalidade política, se casou com Jezabel, e na ocasião foi feita uma aliança com o pai de Jezabel, que era rei dos Sidônios. Isso está descrito em 1 Reis 16. E tal aliança trouxe vantagens comerciais para Israel. O grande problema foi que, junto com as vantagens comerciais, também vieram as práticas pagãs. Jezabel trouxe para dentro de Israel a idolatria que fazia oposição à adoração ao Senhor. E ela acabou conseguindo envolver o marido. E o culto a Baal se tornou comum em Israel. Contando até mesmo com um templo em Samaria que agregava muitos sacerdotes. E posteriormente, Jezabel também promoveu uma grande perseguição aos profetas de Deus, matando-os sem piedade. E nesse contexto, é que nós vamos dar embasamento à reflexão sobre esse estudo. Então, conforme nós lemos ali, no capítulo 18, aquele momento em que, no Monte Carmelo, Elias desafia os profetas de Baal. A palavra nos conta que eram 450 profetas e haveria de ser feito um sacrifício naquele momento foi solicitado dois novilhos esses novilhos foram despedaçados, colocados sobre o altar e talvez pelo fato de serem maior número Elias sugeriu que eles fizessem primeiro o sacrifício e que a prova de que o Deus que de fato era o Deus verdadeiro deveria queimar o sacrifício eles não poderiam acender o fogo então os 400 homens erguem o altar colocam o novilho em cima e começam a fazer o seu culto e as horas passavam, passavam, passavam até que Elias diz que por volta de meio dia começa a zombar e diz assim será que o Deus de vocês está dormindo? será que está ocupado atendendo outras pessoas? e por isso não está dando atenção a vocês? e a palavra segue descrevendo que eles clamavam e se retalhavam com facas e com lanças segundo era costume isso, até derramarem derramar em sangue e passava do meio-dia e profetizavam eles e não houve nenhuma voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse para todo o povo, chegai-vos a mim e todo o povo se chegou a ele, e ele restaurou o altar do Senhor que havia sido derrubado Lembrem que nós falamos que quando Jezabel perseguiu os profetas Ela mandou derrubar todos os altares ao Senhor Então Elias reconstrói o altar Tomou doze pedras segundo o número das tribos dos filhos de Jacó o qual viera a palavra do Senhor, dizendo, Israel será teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear duas medidas de semente. Então armou lenha, dividiu o novelho em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse enchei de água quatro cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha e disse ainda, fazei segunda vez e disse ainda, fazei terceira vez e o fizeram pela terceira vez de modo que a água corria ao redor de altar ou seja, quando construiu o altar mandou fazer uma vala, encheu de água depois mandou despejar água sobre o novilho água sobre a lenha, ou seja, ficou tudo encharcado e depois de fazer criar todo esse pano de fundo, Elias diz: No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó oh Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, fique hoje sabido que Tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas, responde-me Senhor, responde-me para que esse povo saiba, que tu Senhor és Deus, e a ti fizeste retroceder o coração deles, então diz a palavra que caiu o fogo do céu, e consumiu o holocausto além as pedras, a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse, O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E disse Elias, lançai mão dos profetas de Baal. Que nenhum deles escape. Lançaram mão deles e Elias... Os fez descer ao ribeiro de Quizon e ali os matou. Este é o contexto para nós chegarmos ao capítulo 19. Eu quero fazer um breve comentário sobre o que acontece no mundo contemporâneo o que nós lemos no capítulo 18 já era um problema velho em Israel manquejar nos dois lados é o mal do nosso tempo capenguear, não saber para que lado vai Hoje a gente usa parafrasear isso dizendo estar em cima do muro, um pé no mundo e um pé na igreja. O relatório do que nós acabamos de ler nos mostra, primeiro, o estado de Israel naquela época. Elias ele estava diante de três classes no Monte Carmelo primeira classe daqueles que eram fiéis e seguiam a Deus a classe dos profetas de Baal e a classe dos indecisos aquelas pessoas que não sabiam exatamente para que lado iam e era para esses que Elias falava, como lemos no verso 21. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Só que isso, irmãos, ainda é um retrato nos nossos dias. Hoje também nós encontramos muitos filhos de Deus fiéis. Encontramos pessoas que blasfemam declaradamente Mas infelizmente Nós também Sabemos que há muitos indecisos No seio da igreja São aquelas pessoas que Continuam com um pé no mundo e um pé na igreja. Como costumamos dizer, comem com os crentes, bebem com os crentes, mas amanhã zombam e rindo, e rindo os crentes com o mundo. E a repreensão de Elias nesse momento, ela é completamente justificada porque nós vemos uma hipocrisia muito clara em Isaías no capítulo 29 no verso 13, olha o que diz a palavra o Senhor disse visto que esse povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honra mas o seu coração está longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens que maquinalmente aprendeu. Ou seja, faça o protocolo conforme está escrito ali, e, e é isso. Mas o coração está completamente longe. Elias, ele conhecia somente um caminho: é da tomada de decisão ou vou para cá ou vou para cá não existia meio termo e qual que é a resposta de Israel naquele momento o povo ficou em silêncio os ouvintes eles estavam certamente convencidos de que o Senhor era Deus vendo tudo aquilo mas muitos ainda queriam continuar servindo a dois senhores. Não é diferente hoje. Muitas pessoas têm experiências reais e concretas com Deus. Livramentos, curas, Mas a saudade, a nostalgia, a lembrança das coisas do mundo também parece reverberar de uma forma muito forte dentro do coração. E a essas pessoas que Deus quer falar essa noite. Até quando... Vocês vão ficar vacilando, hesitando sobre o que precisam decidir a respeito de quem seguir. Indo finalmente para o nosso texto de Primeira Reis, do capítulo 19, no verso 1 diz assim. Então Acabe fez saber a Jezabel Tudo o que Elias havia feito Irmãos pensem No casalzinho cobra E o político Fofoqueiro, corrupto Era a fome e a vontade de comer reinando Qualquer semelhança Com algo parecido hoje não é mera coincidência, e o recadinho de Jezabel para Elias, no verso 2, então Jezabel mandou uma mensagem a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhe aprouver. se amanhã, estas horas, não fizer eu a tua vida como fizestes a cada um deles, ou seja, o recadinho de Jezabel para Elias era, façam os deuses o que quiserem comigo, se amanhã, a essa hora, eu não fizer contigo, o que tu fizeste com os meus profetas, cuidado com o que você declara o universo, porque se você não cumprir, certamente os deuses fizeram com ela, mas ele ia sentindo que a situação estava feia para o seu lado, resolveu, como diz o, o dito popular, que com a mula, vou sair daqui enquanto dá tempo, Diz no verso 3, temendo Elias, levantou-se para salvar a sua vida, foi e chegou a Berseba, que pertenceu a Judá, e ali deixou o seu moço. O seu moço era o ajudante. A palavra nos diz na sequência que Ele mesmo, porém, se foi ao deserto a caminho de um dia e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse, basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que meus pais. Aqui eu quero fazer uma outra pausa para que nós possamos reflexionar a respeito daqueles momentos em que o servo de Deus fica desanimado muitas das vezes você está servindo a Deus tem experiências profundas de intimidade com Deus mas isso não significa que você também não venha ficar desanimado num determinado momento já aconteceu comigo Já aconteceu com você seguramente E esse é um momento em que Muitas vezes Até mesmo Os melhores servos de Deus Podem ficar profundamente desanimados Aconteceu com Davi Quando em 1 Samuel 27 diz: Pode ser que algum dia eu venha aparecer, perecer nas mãos de Saul? Ele tinha medo. Aconteceu com Jó, quando disse: Por que eu não morri na madre? Aconteceu com Elias, como acabamos de ler. Aconteceu com Moisés. Quando disse, o povo é muito pesado para mim. Aconteceu com Jeremias, quando disse, em Lamentações, estou angustiado. Aconteceu com Jonas, quando disse, melhor me é morrer. Quem de nós, já num determinado ponto da nossa vida, da nossa trajetória, nessa terra... Não chegou naquele momento em que tivemos vontade de jogar a toalha, de, como disse Elias, basta. E isso que Elias era um homem com profundas experiências, como acabamos de ler no capítulo anterior. Vocês imaginem um homem que, diante de todo aquele cenário de pano de fundo... Onde vai fazer um sacrifício Ora a Deus e pela sua palavra o fogo desce do céu Consome tudo Esse mesmo homem no capítulo seguinte Quando sente a sua vida ameaçada De alguma forma Foge Às vezes nós parece que temos a tendência Ainda que por um breve momento De esquecermos de quem é o Deus que nós servimos e o desespero invade o nosso coração E a gente tem vontade de jogar a toalha Dando sequência No verso 5 Diz Que ele Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro E eis que um anjo Tocou-lhe e disse Levanta-te e come Olhou ele e viu junto à cabeceira um pãozinho cozido sobre pedras em brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse, Levanta-te e come, porque o caminho será sobremodo longo. Levantou-se, pois comeu e bebeu com a força daquela comida, caminhou quarenta dias e quarenta noites até Oreb, um monte de Deus." Olha o privilégio de Elias Até um anjo preparou a comida para ele E a primeira coisa que eu aprendo Nesse episódio Que acabamos de ler É que diante de uma situação difícil O nosso corpo precisa estar bem alimentado para que nós possamos resistir a jornada. O jejum é importante, sim, eu faço, como a igreja faz, são momentos que nós entramos numa sintonia mais profunda e direta com o Senhor, mas quando eu estou diante de uma dificuldade, Diante de uma situação como nós vimos aqui, Elias. Nem sempre é o jejum que vai fazer com que os problemas se resolvam. Muitas vezes você precisa se fortalecer. E se fortalecer não apenas na alma, mas também no corpo, porque o teu corpo é o que vai te sustentar para que você possa resistir. Então muitas vezes quando a gente está diante de um problema Ah, eu não, eu não quero comer Ah, eu não estou com fome Eu também faço isso Mas esse é o momento que tu precisa te alimentar Até para que tu possa raciocinar melhor No verso 9 Do mesmo capítulo 19 Nos diz que Elias então entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse, que fazes aqui Elias? A caverna geralmente, ela é representada numa figura de linguagem, como lugar de sombras, que te impedem de ver a realidade e a luz do sol projetando as formas definidas de tudo. quando nós vemos essa expressão fulano entrou na caverna é aquele lugarzinho que tu te esconde lá dentro de ti e tu não consegue ver com clareza a luz projetando as formas e qual é a ordem de Deus nesse momento dos versos 11 diz e disse-lhe Deus Sai, dispõe-te nesse momento perante o Senhor Eis que passava o Senhor E um grande e forte vento fendia os montes E despedaçava as penhas diante do Senhor Porém o Senhor não estava no vento Depois do vento um terremoto Mas o Senhor não estava no terremoto Depois do terremoto um fogo Mas o Senhor não estava no fogo E depois do fogo um ciclo tranquilo e suave aonde nós encontramos Deus geralmente é numa brisa suave nós temos a ideia de caracterizar na nossa mente as formas os eventos, os locais de como Deus deve se manifestar. E geralmente nós queremos algo portentoso, até para depois testemunhar aquilo. Mas o é interessante é que a palavra nos mostra nesse momento que Deus se manifesta numa brisa, de uma forma suave. E diz a palavra Que ouvindo Elias Envolveu O seu rosto em um manto E eis que agora Uma voz lhe disse Primeiro nós vimos que Veio a Elias A palavra do Senhor Agora diz que Elias ouviu Uma voz Eu já ouvi a voz de Deus Confesso que que foram duas ou três vezes apenas. Geralmente, a palavra do Senhor vem à nossa mente. E aí existe uma diferença crucial. Mas não significa que uma tem peso maior do que outra. Muitas vezes a palavra do Senhor vem a você, onde está Elias? E muitas vezes a palavra do Senhor também fala a você, através até de um irmão, onde está Elias? O que você está fazendo Com a missão que Deus tem te designado Você tem Dado ênfase à ordem de Deus Ou você tem apenas se preocupado com os teus sentimentos diante das circunstâncias quando Deus te diz no verso 15 disse-lhe o Senhor vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco é como se Deus estivesse dizendo para você o que você está fazendo aqui Volta para a missão que eu te designei. Ainda não terminaste o que eu te comissionei para fazer. Irmão. Eu sei que eu estou falando para muitas pessoas nesse dia. E se isso tem tocado o teu coração. E se isso tem de alguma forma falado contigo. E a palavra do Senhor está vindo à tua mente, e te mandando compartilhar com alguém, façam. Porque a voz de Deus também se faz audível. Confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te sustentará, jamais permitirá que o justo seja abalado. Diz assim o Salmo 55, 22. Para finalizar, irmão. Deus quer que a sua confiança resida naquele lugar que ninguém mais vê. É lá que Ele pode te mostrar o próximo passo. Esse é o momento de você experimentar um crescimento espiritual na fé. Se nós escolhemos encher a nossa mente e o nosso coração com a verdade e com a sabedoria de Deus, a sua presença e paz, elas entrarão e nos trarão conforto, independentemente da situação. É uma questão de escolhas. E quando nós não estivermos certo a respeito de alguma coisa, nós podemos escolher o que vai preencher o nosso coração e determinar para onde nós iremos é a razão nos mostrando somos os únicos seres nesse mundo dotados desse fenômeno que é a razão não precisamos nos mover por instintos Como disse no início do nosso título, conhece-te a ti mesmo. Lembre de quem você é. Você é filho do Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai. Você é filho do Deus da provisão Jeová de He. Você é filho do Deus zeloso El -Kanah. Você é filho do Deus que tudo vê, o El Raí. Você é filho do Deus que cura, Jeová, Rafa. Ele é a nossa bandeira, Jeová, Nisi. Ele é Deus da paz, Jeová, Shalom. Ele é Deus do controle, Elohim. Ele é Deus, o Senhor, Adonai. Ele é o que era, o que é e o que há de vir. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória, domínio e poder pelos séculos dos séculos. Amém que você tenha uma abençoada semana, que essa palavra possa ter alcançado o teu coração, e lembre-se, a palavra de ordem deste ano, o ano passado foi perseverança, coragem meu irmão, Deus abençoe a tua vida,